inspiração está aqui hoje, lutando com a democracia, lutando contra os golpistas, contra os conservadores, certo? E aqui é mal luta. Estamos na luta. Não preciso estudar para falar da minha realidade. Quem fala da minha realidade sou eu, que é a realidade. Acordar e dormir dentro de uma favela, entre becos e viela. Esse é o lado esquerdo, esse é os movimentos que luta pela periferia, pela comunidade e por quem não tem nada, certo? Liga do Funk, arte do gueto, MC Nex, essa é a sigla.